Fala rapaziada, beleza? Eu me chamo Leandro e nesse vídeo aqui é, eu vou contar um pouco da minha história utilizando o produto Mutuba, esse estimulante sexual tão poderoso que está sendo procurado por muita gente aí na internet aí devido a né, sua eficácia aí, né? Depois que ele chegou aqui no Brasil, é, tem muita gente fazendo pesquisa por esse produto então eu vou dar meu depoimento aqui, falar para vocês aí é, como, como que está sendo a minha vida depois desses um mês e pouquinho, quase dois meses, fazendo uso desse produto, beleza? Fica até o final desse vídeo, que eu também tenho um aviso muito importante para dar para vocês, beleza rapaziada? Rapaziada, para quem não sabe, o Mutubo é um estimulante sexual 100% natural, não tem nenhum tipo de contraindicação, entendeu? É, qualquer pessoa acima de 18 anos já pode estar fazendo uso desse produto. Como é que esse produto ele age no nosso organismo? ele vai fazer com que os corpos cavernosos do nosso pênis, ele dilate, fazendo com que entre mais sangue para dentro do pênis, consequentemente o seu pênis vai ficar mais duro, a sua ereção vai durar por muito mais tempo, entendeu? Você vai ficar aí com, com né, uma potência muito melhor na cama, entendeu? Ele serve para aquelas pessoas aí que, que, que não estão tá conseguindo manter uma ereção, que nem está conseguindo uma ereção aí, é, forte para poder conseguir penetrar uma mulher, além disso ele vai é, diminuir ou vai acabar depois do tratamento com a sua ejaculação precoce e ainda vai aumentar o seu pênis em até 7 centímetros, rapaziada é um estimulante sexual muito poderoso, mas que você vai ter que fazer uso dele por pelo menos 4 meses beleza rapaziada? Ele começa a fazer o, é, fazer o efeito ali a partir da terceira, na quarta semana você já vai começar a sentir os efeitos desse produto. É um estimulante muito poderoso, ele mudou a minha vida sexual, rapaziada, você não tem ideia. É muito bom mesmo, rapaziada, aconselho muito vocês, beleza? Rapaziada, esse produto... É, eu tinha muita dúvida, eu pesquisei muito na internet é, em relação a ele até, até o momento em que eu comprei Mas quando eu estava fazendo a pesquisa eu tive muito medo em relação à entrega dele Porque eu trabalho, né? eu moro num prédio aqui, eu tinha medo do porteiro ou alguém receber e saber o que eu estava comprando Mas rapaziada, pode ficar despreocupado com isso ele é muito discreto, ele vai chegar numa caixinha marrom, né, pequenininha Não vai vir nada relacionado ali na caixa é, sobre o produto Ninguém vai saber o que, que você está comprando Você pode ficar despreocupado, inclusive na fatura de cartão de crédito Também não vai vir nada relacionado ao produto, beleza? Pode ficar despreocupado quanto a isso Rapaziada, esse produto ele chega na sua casa com até 10 dias úteis, beleza? Como eu já disse, muito discreto e... Pode ficar despreocupado quanto a isso. Rapaziada, um alerta que eu, que eu quero dar a vocês, que eu falei no começo do vídeo, é sobre alguns sites aí, tá se aproveitando da demanda, né? Como esse produto está vendendo muito. Então tem muita gente aí querendo se aproveitar disso. Então tomem cuidado aonde vocês vão comprar esse produto. Principalmente com a OLX, Mercado Livre e Marketplace. Há relatos de muita gente lá comprando esse produto falsificado. Beleza? Só comprem no site oficial, que eu vou estar deixando para vocês aqui na descrição do vídeo. O site onde eu comprei e chegou com 10 dias na minha casa. Muito rápido, rapaziada. Muito rápido mesmo. Rapaziada, esse vídeo aqui foi somente para alertar vocês, para dizer para vocês o meu, o meu resultado, para dar meu depoimento para vocês. Deixa esse like aí se, se, se esse vídeo foi útil para você. E se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários aqui que eu vou estar respondendo a todos. Beleza? Forte abraço aí!